Você tá afim de construir steel frame, mas fala que esse negócio é frágil, frágil, frágil, que eu não posso pendurar nada, que é igual drywall, que drywall é frágil também, e aí tudo precisa de reforço, é chato reforço, eu não quero fazer, blá blá blá blá blá. Cara, você não sabe o que você tá falando, deixa de ser a dinheiro. Desculpe! E por que falando isso. Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso, sou especialista em construção a seco. Trabalho com isso minha vida inteira, mais de 10 anos, 13 anos pra ser mais específica nesse mercado. E o que que você precisa entender? Quando você vai pendurar alguma coisa na alvenaria, como é que você pendura? Você bota uma bucha e um parafuso, né? Faz o furo com a broquinha... Bota aquela bucha cinzinha, não é? Zup, e bota o parafuso. Zup, no drywall no steel é a mesma coisa. A única diferença é que não é aquela bucha cinza. É um outro tipo de bucha. E no drywall no steel é mais legal ainda. Você tem três tipos de bucha. Oh, Bem louco. Três tipos de bucha para exatamente possibilitar que você pendure coisas mais pesadas. Então, pendurar qualquer tipo de coisa, você vai usar a bucha especial. Você tem que usar a bucha correta. É isso que você tem que fazer. Então você tem bucha borboleta, bucha que é uma que tem uma meio broca e tem uma bucha que tem de metal. Isso você encontra em qualquer manual de qualquer fabricante de placa de gesso. Vai lá e olha. E agora lembra também, quando você pega a bucha e ainda bota num perfil de aço desse, meu amigo, não tem santo que caia. Essa porcaria desse aço é resistente a dar com pau. Tu pode pendurar um hipopótamo nele que ele não vai cair. Ah é, Helena, não especiais maravilhosas como é a placa hábito você procura placa hábito essa placa permite que você pendure o que você quiser em qualquer lugar com um simples parafuso não precisa nem da bucha especial olha só isso não é nem da bucha especial pendura com um simples parafuso o que você quiser e é um cargo altíssimo eu não lembro agora se é 20 ou 15 quilos mas é um negócio assim fora de série por ponto por ponto ou seja você pendura o que você quiser sem precisar de perfil sem precisar de bucho. uma dádiva dos ninjas isso. Você pode pendurar o que você quiser e o mesmo cuidado que você tomar na alvenaria você vai ter no chifre também. Só você ter a bucha, e o parafuso e a fixação. E saiba que você consegue pendurar coisas cada vez mais pesadas sem precisar de muito esforço. Então bancada, armário, rede, tudo isso pode. Eu tenho uma Quer ver? Lá no meu perfil do Instagram tem. Entra lá. Dama do Gesso. Bota Dama do Gesso no Instagram. Você vai ver. Tem redes. Aqui na minha casa tem redes, porque não, você não pode ter. Quer saber onde mais você tem informações especialíssimas sem assim, ser no meu Instagram? Aqui no YouTube eu tenho mais de 500 vídeos. Mais de 500 vídeos mostrando pra vocês obras, soluções e dúvidas diferentes que a galera pode ter. Não deixa de se inscrever aqui no canal, acompanhar e ver todos eles. Grandes beijos. Tchau, tchau e até a próxima.